Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa de mentorias da, dos membros afiliados e ex-afiliados da Academia Brasileira de Ciências. E bom, esse programa de mentorias já começou, já tem um certo tempo, e um dos objetivos que a gente tem com esse programa de mentorias é justamente contribuir para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciência. Também promover a discussão sobre diversos aspectos da vida científica, trazendo sempre profissionais renomados, e promover o aprimoramento da formação dos pesquisadores para que eles se tornem futuras lideranças em suas áreas de pesquisa. Então, vou falar só um pouco sobre a nossa agenda né, que a gente tem aí. A gente já está com as mentorias desse ano todas fechadas. Então, a nossa próxima mentoria vai ser no dia 29 de outubro, e vai ser falando sobre o papel das sociedades científicas e a atuação dos jovens nessas sociedades. E a gente vai contar com a presença do Ideu Moreira, que é o ex-presidente da SBPC, com a Karina Bortoluz, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, professor Paulo Piccioni, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, e para mediar, a gente vai contar com o Marcelo Mori, que é representante dos membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Vai ser também as duas e meias. Bom... No dia 26 de novembro, a gente vai ter uma mentoria sobre comunicação científica, parte 2. Vamos praticar, né? Teve, a gente teve uma mentoria já inicialmente, também sobre comunicação científica, e agora essa outra, em novembro, vai ser no um formato mais de oficina mesmo, para botar em prática essa questão da comunicação científica. E a gente vai contar com a presença da Catarina Chagas, que é jornalista e divulgadora científica no Canadá, também com a presença do Erton Escobar, que é jornalista na USP. E a Elisa Osvaldo Cruz, que vai mediar na Academia Brasileira de Ciências. E a nossa última mentoria do ano vai ser no dia 10 de dezembro. E a gente vai falar sobre fundings e colaboração com os Estados Unidos e Reino Unido. E para isso a gente vai ter a presença né, de representantes da Fulbright Brasil e representantes da Royal Society. E eu vou estar mediando e essa é justamente por conta dos representantes da Royal Society vai acontecer às 10 horas da manhã, tá? Então, excepcionalmente, essa mentoria será às 10. Bom, e aqui também eu gostaria também de deixar é, uma chamada aí para os membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências que gostariam de coordenar as mentorias. Eu estou saindo esse ano, então eu vou ficar só até dezembro, só até fazer as mentorias que eu apresentei. Então, quem quiser né, coordenar é, as próximas mentorias do ano que vem, então preencha o formulário, eu vou colocar também esse link do formulário é, no chat para que vocês possam preencher. E a gente está precisando de voluntários para que coordenem as próximas mentorias. Então todos e todas são muito bem-vindos para essa tarefa. Né? Então é, se alguém também quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida com relação às mentorias, eu estou à disposição. Bom, e hoje né, então, a gente vai ter aí a nossa mentoria sobre liderança científica. E para isso a gente convidou né, os professores Cláudio Landim do IMPA e o professor Gregório Pacelli da Universidade Federal do Ceará. Eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui. Então, o professor Cláudio Landim é graduado em Matemática pela PUC-Rio, possui mestrado em Estatística e Probabilidade pelo IMPA e doutorado em Matemática pela Universidade de Paris-Piré na França. Fez pós-doutorado no Instituto Curran da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. É pesquisador titular e diretor adjunto do UPA, coordenador-geral das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, (OBMEP), membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências e também é cientista do nosso estado, da PAPERD. O professor Gregório Patelli fez graduação e mestrado em Matemática pela Universidade Federal do Ceará, e doutorado em matemática pela Universidade do Estado de Nova York em Stony Brook. Fez estágio de pós-doutorado no Instituto Max Planck e de Matemática em Bonn, na Alemanha, também no ICTP na Itália, na Universidade de Múrcia, na Espanha, e na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele é professor titular da Universidade Federal de Ceará, é coordenador de área junto à CAPES e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Então, hoje a gente vai ter o um grande prazer né, e honra de escutar né, os professores Cláudio Landim e o professor Gregório Pacelli falando aí sobre esse tema de liderança científica. Então, muito obrigada, eh, professores, por terem aceitado o convite. É né, um grande prazer realmente ter vocês dois aqui. Então, eu começo passando a palavra para o professor Cláudio Landim. Muito obrigada. Obrigada, Jaqueline, pelo convite. É um prazer... É... Bom, quando a Jaqueline me convidou, a me convidou para falar, eu disse, puxa, não é um tema propriamente que eu possa contar muita coisa, mas mas aceitei, talvez então o primeiro conselho que eu dei a esses jovens cientistas que estão aqui presentes é, é aprender a dizer não. Quer dizer que uma coisa que me impressionou muito quando eu cheguei à França para fazer meu doutorado é a capacidade dos franceses em... Simplesmente dizerem não para qualquer convite. Aqui no, no Rio de Janeiro, talvez como no Japão, você tem uma dificuldade muito grande em simplesmente recusar convites. E eu acho que isso é uma coisa que é importante aprender. Mas, então para falar sobre carreira e liderança científica, é, eu, vou, eu pensei em alguns tópicos. Um, um do que muito me impressionou é, foi ler uma uma carta atribuída ao Esquilo. Então vocês sabem, Esquilo é o cara que escreveu, que criou propriamente o, o teatro, né? O, o teatro antes do Esquilo era simplesmente eram reuniões religiosas onde havia então, um orador que fazia um discurso. E o Esquilo teve teve a ideia de de incluir nessa nessa cerimônia um, um segundo ator. E é com isso que ele criou o diálogo e foi a partir daí que se criou, então, o teatro, chegamos ao teatro moderno. E o Hésculo, é, nessa carta, é uma carta para os amigos dele, e ele, então, pede para que no epitáfio dele seja lembrado que ele participou da Batalha de Maratona. Na Batalha de Maratona morreram pouquíssimos atenienses, mas o irmão dele morreu, e ele achava, então, que a grande contribuição que ele tinha dado na vida era ter participado daquela batalha, enquanto que ninguém mais lembra que ele participou dessa batalha e todos conhecem a Orestia, a história de Agamemnon e Clitemnestra Então, é, é um pouco a incapacidade nossa de saber o que realmente é importante. Né? Distinguir, você tem escolhas que você faz na vida, você geralmente tenta se dedicar aquilo que você considera importante, mas, de repente, depois você percebe que bom, não era tão importante, que outras coisas a que você dava menor importância tiveram um impacto maior do que outras às quais você atribuía alguma, algum valor. Então, é, quer dizer, quando se estabelece seus objetivos, é, na matemática, quer dizer, eu sou matemático, eu conheci muitos, alguns matemáticos brilhantes que me diziam, puxa, eu era criança, eu adorava resolver problemas de matemática, e quando eu descobri que existia uma carreira que consistia a continuar resolvendo problemas de matemática, eu não acreditei, era isso que eu queria fazer na vida, eu não sabia que existia, eu me dediquei. E eu entrei para a matemática de uma maneira um pouco diferente, quer dizer, eu, o que eu gostava mesmo de fazer era política estudantil, então, tanto no, no ensino médio, quanto no início da universidade, o que eu gostava era disso, queria mudar o mundo. E pensava em fazer ciências políticas, sociologia, quer dizer, meus amigos até hoje não acreditam que eu tenha me tornado matemático. É, mas, bom, é, meus pais, então, me convenceram, eu ia fazer economia para tentar juntar um pouco de história com... Eu era bom em matemática, com um pouco de matemática, história. E eles me disseram, olha, em vez de fazer economia, faça matemática, porque... Você, sendo matemático, um dia você pode se tornar um economista, ou se tornar, fazer ciências sociais, o contrário vai ser muito mais difícil. E aí, bom, entrei entrei em matemática. E eu passei minha infância na Bélgica e o grande desejo que eu tinha era de voltar para a Europa. Rever os amigos, enfim, tá, e aí E a matemática foi um caminho que me permitiu voltar rapidamente à Europa. Então, eu terminei o mais rapidamente possível minha graduação, mestrado, para ir fazer um doutorado e aí calhou de eu gostar de. Eu queria fazer álgebra no início, mas acabei conhecendo professores em probabilidade que me estimularam. Então, eu fui fazer Paris, era um ótimo centro naquela época em probabilidade, então acabei indo para lá. Mas eu sempre tive essa essa concepção, quer dizer que eu não, não era esse matemático que gosta de resolver problemas, e isso só foi descobrir muito mais tarde, junto à Olimpíada, quando eu comecei a ter que me preocupar com a UBMAP. Minha, minha questão era sempre um, uma visão institucional, quer dizer, como é que eu vou conseguir melhorar o Brasil? E isso, durante minha, minha carreira, é, se materializou com algumas, algumas iniciativas. Então, eu tenho, assim, quando voltei para o Brasil, o que eu queria era criar um grupo de probabilidade importante no Brasil, no Rio, e isso me guiou nos, 15, 20 primeiros anos da, da minha carreira. Então, eu tinha, primeiro, era muito importante ter um grupo de probabilidade, então, formar alunos para ter, então, um, colocar o Brasil ainda mais no mapa internacional de, dessa área. E, para isso, o que, que você precisava de outros instrumentos? Então, por exemplo, uma escola. Então, a gente criou a Escola Brasileira de Probabilidade, lá nos anos de 90, que até hoje se reúne uma vez por ano, e isso permite aos alunos brasileiros terem contato com os melhores pesquisadores internacionais. Então, a gente se chama os pesquisadores, eles ali conversam de maneira informal com, esses, é, com essas pessoas, essas celebridades, algumas, acabam estabelecendo vínculos, vão estudar com esses pesquisadores. E isso cria, então, é, permite aos alunos terem acesso a esse mundo, a conhecerem pessoalmente e verem que, bom, que é. Eles talvez sejam geniais, mas não sabem dançar, não sabem, não sabem nadar. Então você tem, você pode estabelecer outro tipo de, de contatos com essa, esses indivíduos e aprenderem também o que eles têm. Quer dizer, que eles vêm e dão nessas escolas, dão curso. Então isso permitia também formar esses alunos e mostrar a eles o que que de novo estava sendo feito na área. Depois criar uma revista. Então a gente criou a a Alia, a revista latino-americana de probabilidade estatística e matemática, que também era uma forma de você colocar o Brasil no cenário internacional, porque atualmente é uma das revistas da área conhecidas, onde onde se publica onde os melhores probabilistas publicam, então era uma outra coisa importante. E como essas, quer dizer, várias, então, hoje no IMPA a gente tem um grupo de probabilidade, eu acho que, de visibilidade internacional, assim reconhecido internacionalmente, então, pegar esses alunos no mestrado mandá-los para fora é, foi uma coisa importante porque eu acho que contribuiu para para o país ter um reconhecimento científico no cenário internacional mais recentemente a gente criou a o seminário de probidade que aproveitando a pandemia os cenários os seminários se tornaram virtuais então agora você tem um seminário é, que permite quer dizer uma das coisas uma das diferenças que eu vejo entre Fazendo um doutorado no Rio, fazendo um doutorado em Paris, e que lá você tem dezenas de seminários. Então, você tem sempre pessoas circulando, você pode ouvir o que o está que sendo feito. Bom, com esses seminários virtuais, você tem a mesma oportunidade. Você dá essa oportunidade a ex-alunos que estão hoje, ou no Rio Grande do Sul, ou no Nordeste, a terem acesso também seminários de qualidade. Então, é sempre uma visão, e bom e além da Olimpíada, que já foi mencionada aqui, mas que eu não, não criei, mas assumi a coordenação quando ela já estava mais ou menos estabelecida. Então, até uma... Minha preocupação sempre foi uma preocupação institucional, quer dizer, como desenvolver o Brasil nessa área, na área onde eu tenho alguma, algum conhecimento. Depois... é então, quando você toma as suas decisões, quer dizer, você tem é, sempre, o que eu estava falando no início, o, a questão do impacto. Isso é um, um problema que eu nunca consegui resolver. Porque acho que você tem que, nas suas decisões, você tem o prazer que aquela alguma ação te dá, você tem também que levar em consideração a sua competência naquilo, então você tem matemáticos que são brilhantíssimos, mas péssimos administradores, outros que são bons administradores, mas não estão bons então você tem que levar um pouco em conta a sua competência e depois o impacto que aquela ação vai ter. Então, por exemplo, eu o BEMEP, né, que eu coordeno. Você diz, puxa vida, será que vale a pena coordenar a Olimpíada, perder um tempo considerável com é, organizando a Olimpíada, vendo os pequenos detalhes, então são caixas de correios que não chegam aos lugares, você tem que montar um regulamento para saber se é, não premiar, por exemplo, exclusivamente alunos de escolas militares e tentar dar uma chance a alunos de escolas públicas, enfim, você tem que passar um tempo com isso. Mas você se pergunta também, bom, puxa, isso você não precisa, quer dizer, tal... muitas pessoas poderiam estar exercendo essa coordenação, se preocupando com esses problemas, e talvez um número menor é, teja, possa orientar alunos de doutorado em probabilidade, porque você tem pouca gente que acumulou essa quantidade de conhecimentos. Então, é sempre... É... Por outro lado, a Olimpíada tem um impacto enorme, quer dizer que você vê, você permite, ela permite a detectar alunos talentosos, formar esses alunos, estimular esses alunos. Então, é sempre muito difícil você saber exatamente em que... Em que direção você tem que caminhar? Quer dizer, que, que aonde você vai se investir? Porque você tem são impactos diferentes, são competências diferentes e você não sabe bem. Então, esse é um, eu acho que é um, uma questão que eu nunca consegui resolver direito entre saber exatamente aonde se investir. Além dessa incapacidade de dizer não e você acabar assumindo milhões de responsabilidades. É, que acabam te tirando tempo do, do seu do seu foco. Depois, é, eu vejo a carreira do, do pesquisador uma carreira que que vai evoluindo ao longo dos anos. Então, você, quando é jovem, você tem liberdade bastante grande, quer dizer, você não, ainda não tem filhos, você ainda não tem responsabilidades administrativas e você, então, deve aproveitar essas, essa liberdade para viajar muito viajar estabelecer contatos internacionais, colaborações que vão ser, é, que vão acompanhar a sua vida intelectual é, inteira. Então, acho que isso foi extremamente importante, o, o, essas viagens, quer dizer, você mencionou o, o pós-doc nos Estados Unidos, que foi fundamental para a minha formação, mas também tive na Itália, e também teve um, um grande impacto, então a recomendação seria, no início, aproveitar a liberdade. Depois você vai, aos poucos, é, formando família, assumindo responsabilidade, tendo menos é, possibilidade de viajar, mas aí eu diria que a ideia é que você, aos poucos, se torne como um chefe de orquestra. Quer dizer que você não vai estar diretamente, talvez, é, demonstrando as desigualdades que você precisa demonstrar, mas você, vai, você acumulou... Um conhecimento, você tem mais noção do que os jovens de quais são as áreas importantes que vão se desenvolver no futuro, então você vai tentar estimular é, esses jovens a aprenderem essas novas técnicas que você já está velho demais para aprender e vai tentar, então, exercer mais um papel de orientador, quer dizer que o papel de orientador vai passar na, na sua carreira ter um papel, uma importância maior do que no início da carreira, onde você estava ali realmente aprendendo e, com isso, trabalhando diretamente na resolução dos problemas. Então, quer dizer que a questão é você, eu acho, criar essa... planejar a sua vida científica, acadêmica, dentro dessa perspectiva, que você tem que compreender que sua função vai se mudar ao longo do, da sua carreira. Quer dizer, que você vai começar como uma pessoa inteiramente dedicada e muito livre à pesquisa, e que, aos poucos, você vai começar a assumir responsabilidades administrativas, responsabilidade de orientação, e que, portanto, a, a carreira não é uma coisa. Quer dizer, ela, vai, ela evolui ao longo, e ela, é bom que ela evolua ao longo do, dos anos. Então, é, quer dizer, propriamente não tenho. Muitos conselhos a dar, se essas pequenas observações é, que, eu, que eu acabo de, de enumerar. E, bom, e fico à disposição, naturalmente, para a gente conversar e responder as perguntas. Então, obrigado mais uma vez, Jaqueline, pra, pelo convite. Muito obrigada, Cláudio, por essas excelentes contribuições aí. Bom, e agora, então, eu passo a palavra ao professor Gregório Pacelli. Obrigado, Jaqueline, obrigado pelo convite, obrigado pessoal da audiência, obrigado Cláudio. excelente. Ah, eu, eu, a minha história, bom, primeira coisa que, é, eu, não, eu não me considero a liderança científica, assim, mas eu, eu posso contar a minha história, como é que eu entrei em matemática, quais foram as minhas escolhas, como é que fazia o que eu fiz. É, de fato, eu sabia que não queria medicina, que não queria área de saúde, que era uma coisa exata, mas não conhecia matemática, achava matemática chato. Eu gostava mais de física, química especialmente, mas fui fazer engenharia quando teve na primeira aula. Eu fui fazer engenharia sem saber o que era uma função, pessoal. Eu não sabia f de x igual a x mais 2, f de 2, eu tinha dúvida quanto equivalia. Mas consegui entrar no vestibular e, no Pernambuco. Quando fui para a classe, aí a professora provou que raiz de 2 era irracional. Eu fiquei encantado. Rapaz, que coisa bonita mesmo. E eu tinha entendido a prova dela e eu, cheguei, eu morava em Recife, minha mãe morava no interior do Ceará. Eu liguei para minha mãe e disse, mãe, eu vou mudar, vou largar a engenharia para fazer matemática. você só viu pouco. Não, Pou! Ela não caiu não, mas ela ficou muito preocupada. Você está ficando louco? Você vai largar a engenharia, a engenharia mecânica para fazer matemática? Você vai dar aula e manhã tarde de noite? Não, não, não vou não. Eu vou para a Alemanha, eu vou estudar na Alemanha. Que o pessoal aqui estudou na Alemanha, o pessoal foi dos Estados Unidos, lá em Recife, no um departamento top de linha, né? sei, comparado a, a que eu conhecia o né, pessoal, né? Que cheio de estrangeiros, cheio de coisa. Eu disse, não, eu vou para a Alemanha. Aí ela disse, está bom, mas eu tenho eu tenho uma, uma, uma compensação. Eu volto para casa, quer dizer, eu volto para a gente morar todo mundo junto e eu vou estudar em Fortaleza. E aí nesse tempo de segundo para Fortaleza, e aí ela não ficou não ficou duas assim, dois lugares, talvez as, as despesas em dois lugares, né? Então, o que eu percebo é o seguinte, que havia, havia digamos, um entusiasmo pela, pela, pela, pela matéria, pela beleza, embora nunca, nunca não conhecia, não estudei, não, não, tive, não tive a BMEP, não tive a Olimpíada, não tive nada, né? não sabia de nada. Então, mas eu sempre tive esse, essa curiosidade e o um encantamento pela, pela, pela beleza dessa, dessa matéria. Quando ela apresentou-se bonita, disse, ah, isso aí sim, isso aí eu quero fazer. Então, eu fui para o Ceará, ah, eu fui lá fazer estudar lá no Ceará e resolvi, sabendo que eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Alemanha, eu vou para tal lugar, e lá eu perguntei quem eu posso estudar. Oh, você pode ir lá para a Stonebook, tem Lawson, cara excepcional tal aí Estudar geometria. Cheguei lá, a matemática que eu sabia não dava nem para bater o centro. Eu estava perdido. Pronto, nem, sabia, nem falava inglês, nem sabia matemática. Mas... De alguma forma, rapaz, eu, eu sou persistente, assim, porque eu briguei muito, eu estudei muito aí nesse ponto. Eu, o conselho que eu dava eu estudei, é estudei 10, 11, 12 horas por dia, todos os dias, até eu conseguir ser admitido, no, no, no, passar os exames, né? E depois disso, a, a minha tese foi, foi rápida, eu, em dois meses eu escrevi a tese, eu consegui uma ideia, ela me apareceu do nada, me apareceu, e eu escrevi, e a tese foi pronta. E aí com essa tese, eu consegui um pós doc na Alemanha na época, que era muito, muito complicado, que abriram... As, a, o muro de Berlim caiu em 89, então, nos 90 e 91, entrou todo o leste europeu nos Estados Unidos o mercado. Fechou. E, como eu, eu falo demais, era muito conhecido, e falei do, do, do, do Teorema que eu é. tinha... Bom, só sei que me deram uma, carta, uma boa carta de recomendação e eu me vejo aceito no, no Max Planck em 93, para passar um ano lá no Max Planck. E aí eu fiquei estudando... É, que eu comecei a fazer ruderehrimaniana. Depois, é, consegui um trabalho na Itália, mas, ao mesmo tempo, me convidaram para fazer concurso no Ceará e eu fui para o Ceará e pedi para, para passar para a Itália depois. Passei para o Ceará e passei para a Itália. No Ceará, eu tive que me adaptar à matemática do Ceará. Eu fiz cismina e tal. Eventualmente, eu mudei. Então, o conselho que eu dar, e nesse tempo, tinha uma coisa que eu dizia assim, olha, a matemática, o nosso departamento é um time, tem o um pessoal que joga na ponta esquerda, tem o um pessoal que aqui é goleador, tem o um zagueiro, tem o um goleiro. Eu não quero fazer burocracia, eu quero só fazer matemática. Na minha sala tem um sofá, tem, uma, tem uma, uma, uma, um quadro e tem um café, que é o melhor café do Ceará está lá na minha sala. Então, quem entra para tomar café tem que pagar. Aí, aí eu tenho que pagar, quanto é? Isso? Não, não, você vai ter que me apresentar, ou me apresenta um teorema, ou ouve um teorema aqui, senta aqui eu vou falar. Alguém vai falar. Então, há um seminário informal na minha sala, e nessas nessas conversas a gente vai trabalhando matemática, filosoficamente, as ideias, e aí... Enquanto isso, fugindo, como, como o diabo foge da cruz, de qualquer, qualquer, qualquer coisa do departamento. Até um dia que um amigo meu, vindo da Itália, no, no departamento de Como, na, na, na Versailles de Insúbria, e eu falando que, que não gostava de, de, de burocracia, que não gostava disso daquilo, e ele disse, ah, Pachelli, rapaz, lá a gente faz o que é preciso, não é o que a gente quer, e eu fiquei com vergonha. Desse dia, eu disse assim, não, aí eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente faz o que é preciso, não é o que a gente quer. Então, mudei minha atitude, e, claro, isso, dá, isso tem um custo né isso tem um custo, você... você é, fazer o que é preciso, né? o que aparece, você tomar, tomar sobre si a responsabilidade sobre as coisas, é mais duro. E Mas é, eu digo a você que servir servir é, é prazeroso, né? servir aos seus colegas, a fazer com que as pessoas trabalhem o melhor possível. Foi quando eu fui, fui ser coordenador da pós-graduação, né? E nesse período, claro, minha minha matemática ela abrandou, eu tinha menos tempo, eu tinha mais coisa para fazer e tal. No entanto, é, o conselho que eu que eu, que eu tinha eu para dar é assim, que trabalha muito, a gente trabalha muito, a gente tem que ser entusiasmado e a, a matemática ela tem que ser por prazer, ela tem que ser bonita, ela tem que ser tem que ser uma coisa que lhe satisfaça. Não é a fazer a, aonde você vai publicar ou a quantidade de artigos que você vai fazer. É saber se ela lhe dá prazer fazer o melhor que você pode fazer. O segredo da felicidade é fazer a sua medida, é ir até onde você puder ir. E, é claro, eventualmente você declina. Né? Eu tenho uma brincadeira que diz assim, que é brincadeira é uma, uma, uma frase que diz assim, toda atividade é uma curva de Gauss Você começa assim saber muito, vai crescendo, aí tem o um pico e depois você desce. Então, se você só tem essa curva de Gauss na sua vida, é terrível, porque você, a partir do momento você desce a ladeira se você ficar se comparando. Então, a ideia é você arranjar uma outra curva de Gauss para sempre estar começando. Você está cabecendo em uma e começa na outra para você fazer, né? Por exemplo, a, a, ultimamente eu tenho interessado muito pela, pela, pelos, pela matemática do ensino médio básico, o UberMap, o ImprofMap, isso eu gosto muito, porque eu acho que isso é a salvação do nosso país. O Solani pode dizer quantas pessoas têm, em média, na primeira. Eu, eu fico dizendo que é 18 milhões, mas pode ser até mais. 18 milhões de, isso é uma revolução no país, isso não existe. Né? Isso é coisa que daqui a uns anos você vai, vai estar vendo. Então, ah, para quem está começando, para quem está começando e tem mais tempo, trabalhe como se fosse o último dia, trabalhe muito, trabalhe. Tem um ditado, acho que é um professor de bioquímica, que diz assim: se você quer ser um bom pesquisador, você trabalha 60 horas por semana. Se você quer fazer trabalhos assim, groundbreaking, 80 horas por semana. Se você não puder isso, você vai fazer outra coisa. Você tem que dar tempo, você tem que trabalhar. Agora, claro, nós estamos na Universidade Brasileira, onde você tem que fazer, que tenha, por exemplo, um terço faz pesquisa, um terço faz administração, um terço faz a política externa aos muros, um terço serve nos, nos, nos comitês de, de, de fomento, né? e é, quando você olha, é sempre o mesmo terço, é aquelas mesmas pessoas que estão, é a raiz de X que está fazendo metade do trabalho do departamento. Então, é, é a gente tem que tem que contar com isso então a ideia é que que tem lugares que tem mais chance você tem mais condição de trabalhar sai matemática mas o que eu digo é assim, trabalhar muito gostar do que faz né? buscar o máximo que você não precisa ser o melhor do mundo buscar o melhor que você pode fazer o melhor que você pode fazer com entusiasmo né? fazer com buscar realmente a beleza desse, dessas coisas se encantar né se encantar com isso as matemáticas é da, da beleza e da verdade a verdade a verdade a... Como é que eu a palavra verdade verdadeira não é isso é a... é tem uma palavra tem uma palavra filosófica que a gente deseja a beleza verdadeira a, a verdade algumas coisas que você tem interior da sua alma que é esse desejo de, de crescer de buscar de servir né é isso eu não sei se isso ajuda ninguém, pessoal, mas é assim que eu tenho pautado a minha vida. E claro, com um bom gosto, né? tem que ter bom gosto. Matemática tem que ter bom gosto. É, muito obrigado, né, é, é, Paty. Eu, eu não era para falar mais, mas eu não sei falar muito. Isso. Não, é, muito é excelente, né? Muito obrigada, muito obrigada é, pela apresentação. Bom, então agora acho que a gente passa, né, para a parte de perguntas é, da audiência, né, comentários, então, assim, todo mundo que quiser pode né, fazer perguntas, pode levantar a mão ou pode também escrever no chat. Bom, então eu vou começar com algumas perguntas, né, em relação às falas também, também pensando, né, enquanto jovem pesquisador em meio de carreira. Bom, primeira questão, né, que eu acho que seria interessante talvez ouvir um pouco de vocês é com relação à situação atual da pandemia, né, assim, a gente agora... Está num momento um pouco mais difícil, né? assim, em termos de viagens. Também, antigamente, a gente ia para os congressos e conseguia fazer bastante contato, colaborações, e agora esse cenário da pandemia tem dificultado um pouco mais essa questão das colaborações, né? das novas colaborações. As antigas, até acho que facilitou, de um certo modo, que hoje em dia é Marcos 1 e tudo, mas as antigas, realmente, as novas, aliás, realmente, tem sido bem difícil. Então, eu queria saber assim, se vocês teriam algum conselho para dar né, para os jovens é, pessoal tão em meio de carreira agora nessa época de pandemia, para de repente, sei lá, estreitar laços com novos grupos de pesquisa, como é que poderia ser feito? né? Como é que vocês acham que, sei lá, poderia se pensar em algum tipo de ideia nessa direção? O que vocês tá, poderiam... Oh, me parece que a pandemia afetou de maneira diferente os pesquisadores, quer dizer, para mim foi uma benesse porque não tenho filhos em idade escolar, então eu posso... a administração caiu muito, porque o IMPA fechou, então pude me dedicar muito mais à pesquisa do que eu vinha fazendo nos últimos anos. Mas, de fato, quer dizer que, bom, criaram-se vários seminários virtuais, então você tem não teve, desse, nesse ponto de vista, ao contrário, até aumentaram os contatos, quer dizer, através, claro, um pouco superficiais, através de seminários, mas, de fato, quer dizer que os congressos tornaram virtuais, você deixou de viajar e só agora é, os países estão reabrindo. Como eu disse, quer dizer, eu acho que no início da carreira, essas viagens, esses estágios de longa duração são essenciais. Então o conselho que eu daria era aproveitar agora que está reabrindo para tentar viajar o mais rapidamente possível e me parece que estágios longos são muito mais proveitosos do que vários estágios curtos. Então se a pessoa puder passar porque você precisa de um tempo de aclimatação, você precisa é, começar a trabalhar, entrar dentro de um problema, então realmente é bom. Na medida do possível, eu recomendaria, sempre recomendei aos meus alunos que aproveitem ao máximo para ficar, né, passar um ano, dois anos, em, em departamentos, trabalhando com, na medida do possível, com as lideranças ou com aqueles que estão criando novas áreas, de áreas que estão se desenvolvendo. Né? Você tem sempre, quer dizer que, na minha área de probabilidade agora, são as equações diferenciais parciais não lineares, estocásticas, que estão teoria que foi criada há alguns anos atrás que está explodindo então qualquer um que puder ir trabalhar na Inglaterra na Alemanha com, com as principais lideranças é o é o que eu faria se eu tivesse se eu pudesse se eu tivesse 20 anos excelente obrigada Okay. Okay. Eu tenho a mesma impressão que ficou mais barato os seminários, né? Você dá seminário onde for, tem, tem uma, você tem que escolher agora que você não pode ser todos os seminários. No entanto, começar uma parceria é mais difícil, né? Você se apresentar, você também é assim, mas, mas, mas é verdade. É, é, dois anos, um ano é muito. É, você tem a parte da aclimatação, você tem que mergulhar no problema, né? E depende das, das pessoas, né? Assim. Viajar, viajar é. Então, conversar, trocar ideias, discutir com outras pessoas, mesmo participar, é muito importante. Às vezes, no seminário, você tem uma ideia ou aparece uma nova perspectiva daquele seu problema, né? ou então, buscar essas áreas novas. A né? gente que tem condição de, de, de. Eu lembro que, lá no Ceará, a gente começou assim, modestamente a fazer um seminário de. de... É, uma, entre estocástico e geometria, esse livro, um survey do, do Grigori que trazia essa linguagem estocástica para potencial, e a gente olhava aquilo o bonito, mas não tinha muito. aos pouco, estou fazendo no seminário, e a consequência agora, é que meu ex-aluno, que conseguiu a bolsa para essa da Alemanha, é Fulbright, é, é Humbold, né essa bolsa... É. É vai trabalhar com com esse com esse autor com esse cara que é o Papa desse dessa interface né? é, recorrência processos tocar é, é, variedades de tocarmentes completas mistura de, pot, de potencial essas coisas vai trazer vai vai trabalhar passar agora um ano ou dois anos com essa bolsa não sei quanto tempo vai passar coisa muito importante você começou com, com né, esse contato e ele foi lá na pandemia, ele escreveu apresentou o projeto e o senhor aceitou, ele foi, ele vai, ele está agora. Então, é muito importante assim. É claro que para quem não quer trabalhar, é não, em casa, tem muita roupa para dormir, né, ficar em casa dormindo, mas é bom, eu gosto, eu trabalho de madrugada, a hora que for, dá aula, precisa dar uma conferência, por exemplo, eu tenho agora uma conferência para dar na Coreia, me convidaram para dar na Coreia, uma aula na Coreia, o lá no... A pandemia, nesse ponto, foi bom. Né? É isso. Muito Obrigada. Bom, a gente tem também aqui uma, per... a gente tem aqui uma pergunta do Leonardo Ávila, que também é membro afiliado da, da Academia Brasileira de Ciências, é, no chat, que ele pergunta o seguinte: é, O que vocês consideram uma liderança científica? E são duas perguntas, na verdade. E a outra é: destaque três atributos que um jovem cientista deve ter para se tornar uma liderança científica. Então, não sei quem quer começar a responder. Olá, Cláudio, por favor. Cláudio, tudo bem? é mais casado que eu para dizer essas coisas. Eu não sei não. Eu não ah, sei não, não. Esta... Fale mais firme, Paty. Eu. Não, não, não, né, Olha, eu acho que tem, não tem um único caminho. Quer dizer, como eu disse, você pode. É, tem vários tipos de, de matemáticos que podem ser exercer vários tipos de lideranças distintas, né? Você Você, quer dizer, eu me lembro, por exemplo, de um colega que estava se aposentando, ele era de ciências humanas. E aí eu perguntei para ele bom, o que, que ele tinha feito, se ele se ele considerava, por exemplo, que ele tinha formado um aluno que fosse melhor do que ele. E ele me respondeu imediatamente, claro que não, eu ficaria muito deprimido se isso tivesse me acontecido. Eu falei, veja só, você pode ser super inteligente e, e, por outro lado, limitado em outros aspectos da vida, porque, eu, ao contrário, uma das coisas que eu mais me orgulho é ter alunos que eu considero muito melhores do que eu, muito mais talentosos para matemática, e isso me deixa muito contente, porque está melhorando a matemática no país, e tem jovens que são melhores do que eu. Então, é... mas, por outro lado, você pode ser também uma liderança, um matemático como diz o Pacelli, que trabalha 60 horas, que cria teoremas e que vai talvez não vai se dedicar tanto à burocracia Nossa. ou à, à orientação, mas que vai estar criando ali, quer dizer, as pessoas vão ler os artigos dele, vão conversar com ele, entender as ideias e vão aproveitar aquilo. Então, existem várias formas de você se tornar uma liderança. Eu acho que o que insiste muito é a dedicação. né? É, você tem que se dedicar de uma forma ou de outra, porque é o, que o Picasso dizia, que eu trabalho o tempo todo, porque o dia que a inspiração chegar, eu quero que ela me encontre trabalhando. Então, você tem que... Se, quer dizer, não, nada se ganha de graça, né? Você tem uma dedicação que é importante. Mas tem também entender o que você gosta e como é que você se coloca. Você pode preferia escrever livros, pensar em ideias novas, ser um, uma pessoa mais dedicada a resolver problemas, e isso é um perfil particular, porque você pode passar seis meses sem sair do lugar, muitos vão se deprimir, então você saber escolher um problema é uma das coisas mais difíceis, você pode querer resolver uma conjetura de... velha de 200 anos e e não não fazer nada durante alguns anos porque não consegue avançar ou pode escolher um problema fácil demais que você vai resolver mas também que não vai despertar muito interesse então você saber exatamente aonde você qual é o problema interessante que que, que vale a pena é uma questão importante então acho que não existe uma uma fórmula a seguir para se tornar uma liderança matemática se não é o que o parceiro vem insistindo que é a dedicação e porque o trabalho necessariamente vai produzir seus efeitos é. É, eu, eu eu lembro uma coisa que ninguém me falou que diz que liderar do, o líder ele não é ele, ele não se escolhe ele é escolhido pelos pelas pessoas ele é reconhecido como líder pelas pessoas então o fato de então, é, uma das coisas que eu eu, eu ouvia é assim, que liderar é servir você fazer com que os seus liderados, digamos, as pessoas que, que estão à sua volta, façam o melhor que podem fazer. Então, aí eles reconhecem você como uma pessoa que é capaz de pastorear, de levar. Estudar, fazer bem, formar. Eu tenho um aluno que é melhor. Ele, ele, eu tenho um que... que bom, vou dizer que tem todos, né? Você, você mas eu vou dizer que é. tenho um que é melhor do que eu conseguir. Ele, ele é ter mais talento e tem mais conhecimento e vai mais longe do que eu jamais fui. Eu acho isso importante. Você olha para trás dos seus professores, a matemática que eles faziam, eles, pelo menos não é tão moderna quanto a que você faz, e a que os seus alunos vão fazer é muito mais envolvente, muito mais mais profunda do que você faz agora. Ou seja, nós temos uma ladeira né, subida. É importante. Eu acho que é, faz parte dá uma satisfação pessoal muito grande você ver os seus alunos crescendo sendo sucesso é sucesso é sucesso seu que é sangue do seu sangue né é carne da sua carne você que que você eficientemente da maneira que foi possível você contribuiu para pra... eu tenho um prazer enorme de ser, de ser professor dos meus colegas que são brilhantes eu tenho professor eu tenho um, a, colegas que são brilhantes sabem mais do que eu muito mais do que eu mas foram meus alunos de iniciação científica. Esse pessoal, queira ou não queira, eles passaram na minha mão. Podia ter destruído eles, podia ter desvirtuado, podia ter mandado estudar uma coisa que não servia, sei lá, o que podia fazer feito. E aí eles sobreviveram a mim e conseguiram. Acho que foi, foi uma coisa boa. Na então, verdade, não existe uma, uma, um papel, de, assim, uma receita para ser líder. Eu digo o seguinte, que há condições necessárias. Trabalho, serviço, disposição, e uma pessoa aberta, uma pessoa que que conviva bem com as pessoas, que tem um, digamos, um, tem bom senso, que não seja tão maluco. Sabe? entendeu? seja, sei lá, acho que, que esse desejo de você é, ajudar os outros, né? Ou ensinando ou fazendo papers ou fazendo mesmo na burocracia. A burocracia é uma coisa importante na universidade para funcionar as coisas, essas né? pessoas que se dedicam, que fazem os livros, eu tenho um colega que fez um livro de geometria que, para mim, ele disse, olha, eu até brinco com ele, bicho tu pode fazer o peito um para que tu fizer, tu nunca vai, melhor, vai fazer uma coisa melhor do que esse teu livro de geometria. Porque ele resgata uma, uma geometria que estava sendo perdida, que é a construção com e compasso, hoje pouca gente sabe. O livro dele, ele faz um livro de geometria com e compasso, e com isso você deixa registrado né, em português, está lá no profilado o livro, é para mim é impagável esse serviço. Isso ele é, esse é um, esse aí ele pode ser reconhecido. Fez uma coisa que serviu para a humanidade. Isso é não um ser, ser um líder, né? Ele pode fazer um teorema maravilhoso. Ele pode fazer um breakthrough na né? área de singularidades. Ele pode fazer um breakthrough aí em probabilidade. Que eu gostaria de fazer um dia. Mas, ah, então, é isso. O Claudio, eu preciso Sim, aprender. obrigada ah, eu tô velho para isso. A gente tem mais perguntas aqui no chat, então a gente tem pergunta a pergunta da Kédia. pergunta da Anakédia é a seguinte, é, boa tarde, sobre o comentário da parte burocrática que todos nós temos que fazer, queria saber melhor como é feito na Alemanha ou em outros países, quem se encarrega dessa parte? Com certeza a universidade dá mais suporte administrativo do que aqui no Brasil. Como poderíamos mudar essa realidade no Brasil e mudar, e mudar a, rea, a mentalidade na academia que concentra as atividades de, no um terço dos docentes mais ativos? Então, eu passo aí a pergunta para você. Eu acho que é mais para o Pacelli, porque, quer dizer, eu, minha visão é que, é diferente da da visão que foi apresentada, porque mas é verdade que eu trabalho no IMPA, então ali nós temos uma série de privilégios, quer dizer, que funcionários administrativos extremamente eficientes. Mas, quer dizer, na, na França, na Itália, nos lugares onde eu tive você tem que se virar sozinho, quer dizer, você tem um problema no seu computador, você ganha um computador, você tem que colocar todos os programas ali dentro, não vai ter ninguém, absolutamente ninguém, para te auxiliar. Então, você... É, ao contrário do que acontece no Brasil, me parece que até nas universidades, você não tem esse exército de funcionários administrativos que te auxiliam nas suas tarefas. Você tem que fazer tudo sozinho. É, então, é, digamos, é uma visão. Eu acho que. Bom, talvez o ele possa falar, na Universidade Federal seja bastante diferente, tá certo? É... Mas mas é que eu não vejo eu vejo lá na França etc todo mundo todos os professores têm que fazer tudo A impressão que eu tenho é que existe existe todo, todo tipo de coisa tem tem lugares por exemplo o Max Planck tem um staff que faz tudo você quer dizer, você, você chega tem chega na Itália por exemplo no Trieste não na na cidade do você chega dá o passaporte e tá e toda a parte burocrática e, tudo é resolvido ali na hora, o pessoal resolve tudo, não tem que ser pegar fila nem nada, e já lhe entrega um cheque, você sai, pega no banco, pega o seu dinheiro, põe no bolso e, e sai com o seu estipêndio. Ah, nós temos uma dificuldade, por exemplo, eu trouxe um professor para passar como visitante, nós tivemos que pegar fila na Polícia Federal de madrugada, ficar na frente lá esperando para ser atendido, né, o dia de manhã todinha, tivemos que ir para o Ministério do Trabalho para tirar uma carteira para tirar uma coisa médica uma série de burocracias que a universidade podia fazer tem lugares que são mais agil por exemplo o IMPA tem mais agilidade porque é uma coisa que tem é uma organização é uma sociedade tem você tem umas, você tem uma, uma, uma digamos um, um, método, um mecanismo de cobrança mais efetivo quando você entra na universidade você para você demitir uma pessoa por justa causa é preciso realmente um esforço muito grande, né? então quando você tem uma, um secretário que trabalha bem ninguém quer largar, então, todo mundo e secretário ruim que não faz nada tem as ruínas, né? secretário bêbado por exemplo, pessoas bêbadas, então uh, eu diria o seguinte, uma da, poderia resolver para menos para os pesquisadores que são mal, maus administradores ou mal contadores que houvesse nos projetos uma, uma, uma possibilidade de você contratar uma pessoa temporária para fazer a, a, a administração daquele projeto, a parte de recibo, prestação de conta, que é, é impressionante como é difícil para muita gente. Para mim, por exemplo, é muito ruim fazer, eu não sei fazer essas caixas de conta, dá algo, nem um nervo, e eu, não, eu vou protelando, protelando, protelando, e de repente eu estou na inadimplente, não, todas as agências, estão inadimplente, porque não consigo é muita coisa para você fazer então se você puser a possibilidade desse dinheiro do projeto se você pagar uma pessoa para fazer facilitaria a vida de muita gente eu acho que você tem razão em todo canto em França eu não conheço mas é, em todo canto tem esse esse tem bons departamentos que tem um staff bom né na Alemanha eu acho que tem um professor que é auxiliar do do do do, do, do, do full professor do, do reprofessor e esse, esse, talvez faça, faça ajude, né? Por exemplo, eu tive quatro monitores, eu tive uma turma com 180 alunos, né? E eu tinha quatro monitores, eu fiz oito provas, eu tinha quatro monitores para corrigir, fazer eu fiz oito provas no, no sinestre, eu não precisava ter o trabalho sozinho de corrigir as provas, então eu gosto de um assim, pedacinho pequeno e o pessoal fazia o resto. Então, aí... então, depende do local, depende da universidade... É, tem lugares que é mais difícil, tem lugares que é mais fácil, depende, às vezes você tem um secretário muito bom, perfeito, às vezes você tem um secretário muito ruim, aí você sofre, é isso. É, obrigada pelas considerações, temos também aqui mais uma pergunta do Leonardo, que foi o que tinha feito a pergunta anterior, e aí, ele faz a seguinte pergunta: Então, a forma é, de sistema das universidades públicas, onde o cientista tem que fazer ciência, dar aula e extensão, pode dificultar a formação de um líder científico? É, me parece que tem que. Um, você tem que um, ter um pouco de, de liberdade para. Quer dizer que você. Se você começa a se envolver com muita administração, burocracia, projetos, você vai acabar. Sendo certamente é, certamente não, é, não é bom no início. Quer dizer, eu considero agora que, chegando aos 60, bom, eu vou deixar os meninos lá do IMPA fazendo os teoremas e eu vou escrever os projetos, vou. É, escrever as cartas de recomendação para que eles ganham prêmios, etc., passa a ser um pouco a minha função já no nesse período da vida. Mas, certamente, recomendo a todos os jovens que evitem, fujam da administração, da burocracia, o máximo que possam, para poder se dedicar a ficar pensando continuamente em resolver problemas. Quer dizer, que eu, eu noto, por exemplo, que Sou muito mais produtivo quando eu passo um mês fora, em que eu esqueço completamente tudo que se passa no Brasil, todos os problemas administrativos do INPE, e passo um mês dedicado a um problema do que você passar quatro meses com o um tempo picado entre projetos, atender as secretárias e responder ao telefone. Quer dizer, você... nada mais produtivo do que você esquecer o mundo e se dedicar a um único problema em que você trabalha de todos sonha com ele... E você vai evoluir muito mais mais rapidamente. Então, podendo, no início da carreira, quer dizer que eu acho que deve-se evitar ao máximo qualquer compromisso, que não seja é, com, com a pesquisa e com a resolução de problemas. Eu concordo, é isso mesmo. Matemática, fazer matemática é um problema, meditação, é né, contemplação, né, ela vai, você vai, vai ter que... É difícil você... De, de, de quatro às cinco eu faço pesquisa, de cinco às seis eu cuido da... da essa burocracia de seis eu vou fazer o jantar depois esse corte aí ele perturba ele ele perturba o silêncio né você precisa precisa que o problema você conversar com o problema né assim, ele vai ele vai se revelando aos poucos e você vai você vai enganando o problema até que ele é vencido por você ele vai resistindo e você vai isso precisa do tempo precisa do mergulho né então, no começo da carreira realmente se você você vai ter muita vai ser muita dificuldade Embora em oh, alguns também... lugares, não tem, outra, não tem outra opção, né? É tu e vai tu mesmo, como dizem aqui no Ceará. Só tem tu, vai tu mesmo. É. Jaqueline, eu, eu posso uhum. falar? Claro, por favor, Leonardo. Uhum. Ah, Enfim, primeiro, obrigado pelas respostas é, que foram dadas. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade nas universidades públicas. Né? A gente tem que, obrigatoriamente, e é obrigatoriamente mesmo realizar esses três ditos pilares, né, do sistema educacional de ensino superior brasileiro. E pelo que eu estou sentindo, então, é, a gente está fadado a a fazer a fazer menos ciência nas universidades públicas, porque principalmente quando a gente entra logo na universidade já é colocado um monte de burocracia administrativa para os calouros, né? da universidade, que entram recém-chegados, recém recém-efetivados recém dentro da universidade. E a gente tem que fazer esse malabarismo, exatamente que vocês apontaram que seria um problema, que é ficar a, a ciência. Não, não, não conseguimos fazer, às vezes, pesquisa em, de forma contínua, porque tem que atender as reuniões. né Eu acho que agora, durante a pandemia, que todo mundo vivenciou isso mais ainda né, porque parece que duplicaram as reuniões, né, ou até as burocracias né, no nosso país. É impressionante. Eu, eu, antes eu era chefe de departamento, e um pouquinho antes da pandemia eu, eu saí, eu fiquei três anos como chefe de departamento, e parece que triplicaram as, as burocracias dentro da própria universidade. É, eu não sei, eu, eu, aí eu gostaria de fazer mais uma pergunta, se me permitem, é, parece que está em trâmite a história de, e está com muita força agora para oficializar a profissão de cientista no nosso país e uma das coisas, se eu não me engano era exatamente é, ter um período mais exclusivo para realizar pesquisas científicas então pelo que eu estou entendendo é uma proposta é, é a visão que ambos os convidados têm e eu, eu, eu vou dizer que eu concordo com vocês que, que acho que a gente é realmente soterrado por, por burocracias e, muitas vezes, reuniões, né, como o próprio Veríssimo dizia, a maioria das reuniões que eu participei da minha vida, elas podiam ser resolvidas com um simples e-mail. né, E a gente fica horas em reuniões que não levam normalmente a nada. né, E, infelizmente, é, é a realidade que a gente tem nas universidades públicas. Então, a minha pergunta é como que a gente pode sair dessa? Pelas experiências que vocês provavelmente tiveram fora do país, eu também tive algumas, né? E gostaria de saber mais disso, já que é tão importante termos lideranças, né, para não criar mitos, né, como a gente está tendo aí. Bom, eu fui formado na França, né, e, então conheço a experiência de lá. E lá existem duas carreiras: a carreira do pesquisador, então que é o CNES. E a carreira de professor, então você começa com mestre de conferência, que eles chamam, e depois se torna professor. E isso é mais ou menos decidido na entrada, quer dizer que você atualmente, bom, quando eu era pesquisador, isso fazia logo depois do doutorado, atualmente eles contratam a partir do segundo, terceiro, pós-doc. E a carreira de, de pesquisador, quer dizer, você não tem nenhum compromisso letivo, administrativo, você pode se dedicar exclusivamente à pesquisa. O, e aquilo é um cargo público, então você é pesquisador o resto da vida, você tem uma carreira, a carreira evolui mais lentamente do que a carreira de professor, então seu salário não é tão bom quanto o salário de um professor, por outro lado, você tem inteira liberdade para fazer pesquisa. O inconveniente que eu vejo desse estilo é que você pode se tornar improdutivo ou não tão produtivo, e você continua como pesquisador você nunca é absorvido ou nunca é aproveitado como professor porque você está numa carreira distinta então há muitos anos atrás é, eu propus que a gente criasse um sistema similar quer dizer que o, o Inpa naquelas épocas áureas em que do Lula e que tinha muito dinheiro para pesquisa para a universidade o Inpa criou um, uma figura de pós-doutorado de excelência. Então, era um pós-doutorado, aberto para todo mundo, no estilo parecido, mas com um valor da bolsa, na época, era de 7.500, 8.000 reais. Então, um valor competitivo a nível internacional para exatamente atrair, poder competir no mercado internacional e atrair para o Brasil pesquisadores jovens pesquisadores que viessem passar dois, três anos no IMPA e que depois é, ficassem nos últimos concursos do Impa, a grande maioria dos contratados são estrangeiros e estrangeiros que vieram anteriormente num programa qualquer, acabaram gostando do Brasil e se instalaram no Brasil. Então, isso era a ideia, você com um salário de 7.500 atrair um ótimo jovem e conseguir fixá-lo no Brasil. Então, um programa baratíssimo se você pensar que você está fixando cientistas no país. Bom, esse programa foi descontinuado porque com a crise econômica não tinha mais dinheiro, as bolsas eram pagas pela CAPES, o dinheiro acabou, não existe mais esse programa, agora a FAPERJ está lançando um programa parecido, inspirado desse, e eu acho que é uma excelente iniciativa. Então, isso é um, um tipo, mas, só, criamos, tentamos criar uma segunda figura, essa é uma figura que eu um dia ainda vou querer implantar no, no Brasil, que é do, do Inpa contratar um pesquisador, então vai ser um pesquisador do IMPA, que vai seguir a carreira do IMPA, mas em vez dele atuar no Rio de Janeiro, ele vai atuar numa universidade, então ele pode ir para a Universidade Federal do Ceará, vai ser um pesquisador do IMPA, mas que vai estar, tá, como existe na França, o pesquisador do CNRS, mas o pesquisador do CNRS é mandado para trabalhar numa universidade qualquer, então ele vai para Toulouse, vai para... Bordeaux vai para Paris, mas ele é um funcionário do CNRS destacado para aquela universidade. Então, ele tem a sala dele lá, ele faz a pesquisa dele lá e, eventualmente, ele pode até dar algumas aulas na pós-graduação nessa universidade. Então, acho que isso seria, com o, a diferença do CNRS, em que você teria um, um contrato de, digamos, 5 mais 5, ou lá, 4 mais 4, ou 3 vezes, enfim permitindo que, nesses dez primeiros anos da carreira, o jovem possa se dedicar exclusivamente à pesquisa e depois ele fosse absorvido pela universidade onde ele está trabalhando ou por outra universidade. Quer dizer que ele não passaria a vida inteira dentro dessa carreira. Então, isso eu acho que me pareceria que seria uma, é, uma forma da a gente estimular a ciência no país com um, um programa que... É, que barato, porque no fundo você está pagando salários de jovens. Então, bom, A gente elaborou esse projeto, levamos para o ministro, na época, o ministro gostou. Numa dessas reuniões das universidades, o presidente da CAPES, da época, apresentou a ideia que foi imediatamente atacada pelas universidades, porque isonomia, porque você não vai ter pessoas com dois tipos de estatuto né? dentro da mesma universidade, enfim. Então, foi muito mal recebido. Então, com, quer dizer, com o corporativismo o ambiente nas universidades, é muito difícil você conseguir criar novos modelos que possam estimular, quer dizer, que distinguir, quer dizer, você não pode, eu não sou contrário a essa questão da isonomia, você é, não pode estar todo mundo da mesma forma. Né? Você tem o Arthur Ávila, que é um cara que produz teoremas finíssimos, que tem uma produção científica extraordinária. Você não pode querer dar a ele o mesmo tratamento que há outros pesquisadores que não têm uma produção científica. Então, com ele, você pode ser muito mais. É, dar muito mais. Liberdade, né? então, de modo que. É, eu acho que um dos problemas do Brasil é essa concepção de isonomia, que todo mundo tem que ser igual, etc. E, é, e, por outro lado, quer dizer que eu acho que existem mecanismos em que a gente possa tentar permitir aos jovens que desenvolvam todo o seu potencial no início da carreira. É, Leonardo? É isso mesmo. Quem, ah, é, você sabe o princípio de Mateus, não sabe? Foi falar do princípio de Mateus já sabe Eu ia falar dele, não. Do princípio de Mateus, ao que tem será dado e ao, ao, a quem tem pouco, esse pouco que tem será tirado. Isso serve para trabalho. Se você trabalha bem na universidade, se você é um bom chefe, então vai, vai ser vai, vai ser colocado mais trabalho para você, mais coisas. Então, de fato, é, se você impõe, impõe trabalho assim que você entrar na carreira, claro que vai afetar. Né? Você não vai ter a mesma condição de trabalhar com quem não trabalha. Você é dito no Ceará, para burro, bom, cangalha nele. É isso que se diz aqui no Ceará, exatamente isso. Obrigado ah, pela resposta. Valdi, eu devia mandar mesmo para a gente, um, pessoal, um cara desse contratado um pelo ímpar. Eu ia brigar por ele. É. Ainda vamos fazer isso. Eu ainda vou convencer meus colegas a adotarem esse ah, sistema. Não, já tem um aqui na fila, que é, que é batendo palmas. É... Bom, é, obrigada, Leonardo, por essa consideração. Eu acho que, bom, essa é uma das grandes preocupações que tem sido até, inclusive, levantado bastante pelos membros afiliados né, com relação a essa questão né, do, do jovem acabar sendo envolvido em bastante, às vezes, burocracia, em bastante coisa, às vezes, não conseguir se dedicar tanto às suas pesquisas. Né, e tem várias vezes essa questão dessa dúvida né, que vocês colocaram, assim, trouxeram bastante elementos importantes, né, falando da importância dos jovens, tentar se dedicar ao máximo nessa questão da pesquisa, até porque eu acho que os jovens têm muita dúvida com relação a isso, né? Do tipo, ah, eu estou no começo da minha carreira, será que eu devo me envolver, tipo assim, nesse tipo de burocracia ou naquele outro tipo de burocracia? Será que também vai ser bom? E aí, realmente, assim, é muito bom ouvir de vocês, né? Assim, a opinião, né? Com relação a essas questões, o assim, que se fazer quando você está ali no início, meio de carreira, né? Que tipo de decisão? São, são decisões, às vezes, que podem, né? fazer total diferença em muitas situações, então acho que é bem bem importante e é tem sido uma preocupação muito forte dos membros afiliados da ABC, né, tipo, com relação a isso, assim o que que o que que a gente pode fazer para se tornar uma liderança científica? Acho que até as perguntas que o Leonardo trouxe, as primeiras bem até bem dentro de uma discussão que a gente tem tido aqui, né, que a gente tem até um grupo de trabalho dentro da Academia Brasileira de Ciências que é de liderança científica, que é justamente a gente querendo identificar o que que as, os grandes, eh, grandes lideranças atuais enxergam né, como atributos importantes para eh, lideranças científicas. Então, a gente está até montando aí um survey de pesquisa para tentar identificar aí eh, essas questões. Então, realmente, muito interessante. Agradeço, nada por essas considerações, que eu acho que são bem, bem pertinentes. Tem uma outra questão que eu também tenho visto muitos jovens eh, afiliados perguntando, e eu acho que seria interessante ouvir de vocês, é com relação a mudar de área, né, então, assim, alguns jovens às vezes sentem que assim, ah, eu escolhi uma área, mas às vezes sentem que aquela área ainda não é tão legal, vezes, quer mudar para uma área não tão distante, mas um pouco afim, mas também tem aquele receio, será que eu já estou muito velho para mudar de área, né, estou naquela faixa ali de 35, 40 anos, será que é melhor continuar na minha linha de pesquisa? Ou vale a pena pegar e mudar de área, que também tem uma outra visão global? Qual seria a opinião de vocês com relação a isso para um jovem em início meio de carreira? Vocês acham que vale a pena tentar, às vezes, mudar de área um pouco, né? ir para uma área lateral para tentar dar uma visão mais global? Ou vocês acham que não, é melhor que continue na sua linha, fique mais especialista na sua área e não faça assim esse... Porque essa é uma questão que eu já ouvi bastante, muitos jovens se questionando. Quer começar, Patiélio? Posso, posso dizer que não tem uma resposta para isso. Vai depender de cada um. Né? Se a, a atração para essa outra área for sincera, for uma coisa que você tá que foi conquistado, pode seguir, não tem problema. Pode demorar mais, às vezes... É, isso, mas se for por necessidade, então pode, pode ser que nem sempre é fácil você mudar radicalmente de área. Né? Mas é, eu digo assim, de cada pessoa tem uma... Eu, digamos eu não posso responder uma pessoa que eu não posso dizer o que ela tem que fazer né então é, digamos que você está estudando e você se depara com um problema que você acha interessante ou que apareceu como uma coisa a parte da sua pesquisa e você se encantou e você tem coragem não tem importância se você pode pode pode crescer pode mudar pode estudar você, né? se você tem mesmo agora se for uma coisa artificial eu ah, não, acho que eu vou gostar por exemplo estou estudando eu, eu... eu... eu... É a minha área de geometria, geometria diferencial, e depois passou para, digamos, não é... é geometria diferencial, mas do ponto de vista de, de alto, de, de, de... de... de espectro de laplaciana, de... de variedade essas coisas. Digamos que eu resolvo estudar fluxo da... pela curvatura meta está em moda. Eu olho para o fluxo, mas eu nunca tive um apreço para o fluxo. Se eu for mudar para fluxo porque eu gosto, porque está em moda, porque é o, é o que está sendo feito na, na, nos, nos melhores jornais de geometria, pode ser que eu tenha muita dificuldade, porque um dos papéis, um dos passos necessários é você ficar apaixonado por aquilo. Dizer, eu gostaria, por exemplo, eu, eu, eu olho para fluxo e olho para o rito de probabilidade, eu juro a você, embora não seja nenhum nem outro, eu ainda gosto da... Eu comprei o livro do Struck, do Daniel Struck aqui. Então, tudo aqui os bichos, tudo aqui, a introdução para desta mãe tem análise de caminhos. Eu faço o de desejar, né? mas é, é necessário, não é suficiente. Eu, eu não consegui mudar ainda para essa geometria probabilística. Né? Você, você uma, uma coisa particular, da, da, você pode dizer assim, não tem esse nome, não, Você, você escolhe uma distribuição especial para associada à, à geometria da variedade aí. Mas eu acho que depende de cada um. depende da, da, da. Agora, uma coisa que é importante, fazer papers iguais, fazer variações sobre o mesmo tema, fazer coisas mais do mesmo, é melhor não fazer. É melhor você fazer uma, uma, uma coisa honesta, fazer o melhor que você pode fazer. fazer Tem uma frase que eu ouvi quando era, quando, era, quando era aluno, eu nunca gostei, isso aqui dá leite. Fazer porque dá lei Não, eu acho que o teorema tem que fazer. Fazer porque me encanta, porque é bonito. Porque eu, eu quero fazer um teorema que me encante, que seja o melhor que eu posso fazer. Se o um teorema é feio, ela foi o melhor que eu pude dar. Eu posso olhar para trás e dizer assim, olha, bem meu sangue vai fazer esse teorema. Tá certo? Ah, e aí depois você chega na minha idade, por exemplo, eu, eu pintei a, a um, algumas paredes um tinta que pode botar jeans, né? Então, os teoremas que eu gosto, eu escrevo, deixa lá, eu escrevo. Para quem quiser, ver tá lá o teorema que eu gosto, na, na parede, escrito na minha casa. Então, porque eu dei meu sangue por eles, entende? Eles vão ser bonitos. Você, Jaqueline, o Cláudio, quem for lá, né, isso é, não é feio. Mas eu sei, mas tem o meu sangue aí. Então, eu posso dizer que lutei bravamente. Então, isso é, que é o que mais importa, entende? Cláudio, acho que é isso. Então, o Pacelli tem uma visão afetiva, né? ele gosta ou não gosta, as coisas são bonitas ou são feias. Isso, beleza é fundamental, pessoal. Exatamente. Então, eu entendo a estética da matemática, claro, é muito importante. Mas eu digo, você começa no seu doutorado, você tem lá um problema que seu orientador te oferece, Bom, você talvez não goste, muda de problema, enfim, aí você acaba aprendendo uma certa técnica e você trabalha, então, naquela área quer dizer, muitas vezes aquela área se esgota, né? Você chega a um ponto que você já demonstrou mais ou menos tudo que podia se demonstrar na, naquela área. Ou então você cansa, porque você trabalhou 20 anos naquela naquela história e você quer ver novos horizontes. O Então é natural mudar de área por várias razões, quer dizer que você porque o tema se esgotou, porque você cansou do tema. Agora, é então, importante, mas por outro lado é uma transição difícil porque no fundo você está recomeçando do zero, tá? virou aluno de doutorado e vai passar lá dois, três, quatro anos aprendendo as técnicas para começar. E uma coisa que é, quer dizer, foi minha experiência quando eu não, posso, não sei se área ou se assunto enfim, área talvez seja muito quando eu mudei de assunto, é que de repente você entra num, num outro assunto lá existem os especialistas daquele assunto e eles não gostam muito de ver um novato chegando e dizendo que tem as formas diferentes de abordar os problemas, que tem resultados mais interessantes. E até você ser admitido nesse grupo e reconhecido nesse grupo é um processo longo. Então a minha experiência foi que todos os artigos rejeitados no início porque simplesmente ninguém mais tem e tempo. Autor de Faltou Autor Pedigree. É, é pedigree, as pessoas nunca leem os artigos propriamente antes de, de emitir uma opinião, porque você tem tantos pedidos que você não pode se aprofundar, então você não, nunca tem um... É sempre meio superficial, enfim. Então é difícil você passar essa transição, porque você tem que aprender, porque você tem que convencer aos outros que o que você está fazendo não é bobagem. É, mas, por outro lado quer dizer que me parece necessário e talvez a melhor forma de fazer isso é você tendo 35 40 anos podendo tirar um ano dois anos para ir fazer um estágio com uma pessoa que já conhece o assunto e começar a trabalhar com ela pode ser uma boa forma de você facilitar essa transição mas é eu diria que é um problema que todo mundo vai enfrentar na carreira. Você não pode esperar que você vai passar a vida inteira... Bom, tem pessoas que fizeram isso, mas é difícil Caramba. imaginar alguém trabalhando no mesmo assunto a vida toda. E é sempre bom você ter novos desafios. E, muitas vezes, uma das coisas muito proveitosas é que você tem ideias de um assunto que vão se revelar extremamente úteis em outra área. Então, se você tendo essa esse conhecimento, você pode explorar muito esse tipo de adotar certas certas técnicas certos métodos em outras em outros assuntos eu vou, Nossa, muito obrigado gente bom e assim acho que agora é eu fazer uma pergunta mais voltar talvez um pouco para a plateia de matemática também tem muitos matemáticos é, vocês comentaram né no começo que é muito importante saber escolher o problema, né? para poder estudar, para poder atacar. Então, eu queria assim, que vocês, talvez, dessem uma dica, assim, né? que vocês acham que é... o que, que deve ser importante na hora de você escolher um problema. Assim, né? O que você deve é, tentar priorizar, o que, que você deve tentar, porque é difícil e é crucial, né? como vocês colocaram, a escolha do problema que você vai atacar, do problema que você vai pensar, e ela pode ser muito importante por vários aspectos. Então, qual a dica que vocês dão aí para os jovens que estão né, no meio de carreira, assim, de como eles podem escolher o problema deles, né? Um problema talvez que não seja falado com conjetura, talvez de anime, mas uma coisa assim, um, algum problema que seja interessante, que tenha, que seja robusto, né? Como vocês dariam algum conselho para a pessoa procurar um problema da sua área que pode ser um problema interessante? É, nos concursos em que eu participo, para professor titular, eu de vez em quando pergunto aos candidatos, olha, qual é o problema que você gostaria de resolver? E, e muitos não têm, não, não sabem responder. São pegos de surpresa, assim, que eles não têm aquele problema que eles gostariam de resolver. Então, é... Eu acho que um caminho pode ser um caminho intermediário. Você saber aquele teorema que você adoraria poder resolver, mas que é super difícil que você não conseguiu resolver, mas ele está ali, está guardado. E você tem outros problemas que talvez te levem, te ajudem a resolver aquele problema, mas que não são tão, tão desafiadores. Mas importante também não serem problemas que você diz: "Ah, eu sei resolver". Então, é uma questão técnica, etc. Então, eu acho que é um problema é, é muito complicado você determinar, mas o que eu recomendo é que você tenha sempre em mente para onde você quer ir. Que que você, que qual é o problema importante nessa área? Que que você quais são as dificuldades? E será que você, simplificando, acrescentando uma hipótese ao seu modelo, você não seria capaz de resolver para tentar encontrar onde realmente está a dificuldade daquele problema que você gostaria de resolver? Mas então sempre guardar em mente aquilo, quer dizer, uma direção. Exatamente. Eu penso que os problemas que você pode escolher, eles têm que brotar da sua leitura. Você lê várias coisas um assunto, você escolhe uma direção, você lê, lê e às vezes, quer dizer, talvez ele apareça para você. O problema se, pro, se propõe, você está vendo? Ah, essa questão interessante que ninguém pensou. É, sabe, você tem uma intuição, às vezes que ele o teorema é verdadeiro, né? Porque é muito difícil provar um teorema falso. É um problema difícil mesmo. Então, você tem uma noção se é verdadeiro, se faz sentido o que você está perguntando. Ah, Calma, naturalmente vi da sua, da, da sua, da, do, do como se fosse uma como se fosse uma fosse eles é, como é que eles stems como é que eles, eles saltam, ele ele salta ele brota da da, da, da, da sua da, da sua imersão no assunto né? e claro é, tem um problema que você quer resolver e isso me entristeceu muito professor porque quando eu me perguntei qual é o problema que se eu resolvesse eu mandava para anos e eu não tenho um problema na minha área que se eu resolver seria bom o suficiente tem problemas bons né tem problemas que eu que eu que eu que eu sonho com eles eu gosto às vezes eu... e mas é isso você tem aquele o santo grau que você persegue né? e buscando buscando esses problemas eu eu eu consegui fazer uma frase que eu, eu uso muito que é a seguinte nada tão bonito quanto um teorema falso na é verdade você bota essas hipóteses desse tantinho, uma deste tamanho, é isso. Obrigada. Ó, tem vários elogios aqui no chat, né? o pessoal realmente aqui agradecendo, né? é, é, elogiando bastante. E aí, assim, eu, também, eu tenho só né, uma última pergunta, talvez, para fechar, tá? bom, não sei que apareça mais alguma da plateia. É, bom, os jovens, né? uma questão que a gente também tem visto muito assim, com relação aos jovens membros afiliados, é com relação... A você Quando você está nessa faixa, né, que é a faixa de jovem é, meio de carreira, você está meio que num limbo, né, entre aspas. No seguinte sentido, você às vezes já não é mais tão jovem para você poder concorrer a certos editais, para você poder né, ser considerado jovem, concorrer a várias coisas que são bem voltadas para jovens, jovens, bem assim que acabou o doutorado, né, tá ali naquela fase do pós-doc, mas, ao mesmo tempo, você também não é considerado sênior o suficiente para você também concorrer a certos editais, para você também ter o respeito assim, do, dos colegas sênior, assim de uma forma é, muito grande. Assim, você, você sempre vai ser considerado assim, ah, muito jovem ainda. Ah, não, você ainda é muito jovem pelos sêniores E pelos muito jovens, ah, você, tipo assim, já não é mais tão jovem. Você já tá... Então, tem essa, esse momento da carreira do jovem que eles se encontram um pouco... É, perdidos, assim, né? Porque eles também nem são tão sênior e nem são tão jovens. Então, eu queria saber, né? Como vocês né, você já passaram por essa fase, que conselhos vocês dariam para quem está nessa fase, né? Assim, é, tipo assim, que tipo de perspectivas, né? Assim, também, como, como que, a, que a gente pode acabar com, assim conquistando mais a confiança dos, dos sênior, né? Estando nessa fase, também se impondo mais com relação aos jovens, porque justamente, né? Para algumas coisas a gente é muito jovem, para outras coisas a gente é muito sênior. Então acho que é muito importante é, ouvir de vocês com relação a isso. Isso é, tem sido uma preocupação que eu escuto bastante dos jovens. É né? Como que a gente se impõe né, estando nessa, nessa nessa fase da carreira e como que a gente faz com relação para também ter o um respeito aí dos sênios. Quer falar, ah, Patiélio? Eu, eu não tenho ideia como fazer isso. Eu, eu tenho uma ideia que é, que é bruta, né? Eu, me correu uma coisa bruta, mas eu não, não, é só uma experiência, é só uma, é uma opinião pessoal. Né? Eu, eu, eu, ok, eu posso. Toda vida que eu penso uma coisa, eu quero dizer, nem que eu sofra depois. Né? Às vezes eu falo que não deve e aí termino. Eu digo o seguinte: é, existe a maneira fácil, né, que é o mesmo tempo difícil. Eu vou, eu vou adaptar uma, uma frase do professor Maurício Peixoto. Um bom teorema. Resolve muitos problemas, certo? Então a, então, a maneira mais direta de você resolver, um, um, faça um bom teorema. E ao, fazendo um bom teorema, você você pode conseguir esse, essa imposição, esse reconhecimento imediato com um bom teorema. A outra, o outro caminho é trabalhando, é, apresentando teoremas e fazendo, vai para os congressos, você fala, sendo conhecido, fazendo um trabalho sério, fazendo um trabalho sério que, eventualmente, você vai ser conhecido. Mais. Eu não vejo assim uma outra, maneira, uma outra maneira, não. Se você trabalha muito, se você é competente naquilo que você faz, você vai ser reconhecido. Pode ser em vários níveis, né? pode ser local, pode ser regional, pode ser... Até, né? certo? Eu tenho certeza que no Impa a pessoa sabe são as pessoas que trabalham muito trabalha um pouco, e aqueles que trabalham muito são reconhecidos, porque você percebe a produção. O isso. Jaqueline, é, minha resposta é simples. Olha, você está na melhor época da vida. Essa faixa, 35, 40, 45 segundos, aproveite essa época. Porque, tá olha, é realmente a época que você já está maduro e que você agora pode finalmente aproveitar tudo que você aprendeu para para aplicar. É, quer dizer, eu me lembro... Quando eu tinha a cidade, meu pai me dizia: "Puxa, aproveite que são os melhores anos da vida". E Eu pensava que ele me dizia isso para assim, para me ele consolar consola. de estar chegando aos 40 e tantos. É... Nada, eu cheguei aos 50 e ele parou de dizer isso. Nossa, <risos> muito... aquela época era boa, época, porque... oh. então, é. Então aproveite é o trabalho, curta a vida, porque essa é a melhor fase. E, bom, aí é tudo bem, não, não, não tem projetos para você aplicar, porque você é velha, bom, azar, paciência. É. Não, Excelente, gente. Mas Muito obrigada né, é pela, <risos> pela discussão. Assim, acho que realmente, né, eu estou vendo aqui vários elogios no chat, então acho que realmente todo mundo está assim, gostando bastante. A gente já está praticamente na hora né, do nosso fim, então eu gostaria de pedir, antes né, a gente encerrar, que vocês é, devem falar, vocês têm uma última mensagem aí para os jovens membros afiliados né? e também para toda a nossa plateia, que também está é, aberta para todos, né? Então, assim, o que, que conselho que vocês dariam para, enfim, né? qual a última mensagem que vocês gostariam aí de deixar para quem está nessa fase da carreira, né? Então, eu deixei com vocês uma mensagem final que vocês queiram dar. Não sei quem quer começar. É, é. Quem já está sugerindo? Não, não sei, eu vou deixar vocês à vontade. Quem vai começar, que... pode. Seriamente, quer dizer, nós somos extremamente privilegiados, tá certo? Nós temos uma profissão que nós somos pagos para fazer o que a gente gosta de fazer. Então, é tem que ter noção do, do privilégio que é ser um pesquisador no, no, no mundo atual. Quer dizer. E, uh, e aí eu não tenho outra, quer dizer, outra mensagem, senão tomar consciência, aproveitar e tentar merecer. Então, e como é que se merece? Trabalhando e tentando produzir bons resultados. O mundo está acabando, nós estamos vivendo num país em que não, não se dá nenhum valor à, à ciência. Quando se verifica que ela é a mais importante, porque a gente está tendo que enfrentar vários problemas é, cada vez mais urgentes, não há outra solução para a solução desses problemas, senão através da ciência. Então, é... Mãos à obra. Isso. Cada um dá o melhor de si. Fazer o seu, o seu máximo, né? Seguir da felicidade. Karen, parabéns, Karen. Karen vai vai defender o outro lado em março. Muito bem. Fico satisfeitíssimo. Então é isso. É, pessoal, coragem. tem coragem. Vocês fazem parte de uma elite mesmo. Vocês estão na academia. A seleção, é, a peneira é fina, né? A peneira para você seria, só, sei lá. É um privilégio mesmo, é né? uma coisa maravilhosa fazer. Tem uma frase do Pilton Friedman, né? Diz assim, trabalho bom é aquele que você faria mesmo que não fosse pago, né? que você não tivesse dinheiro, você faria, você não daria... Então, você ser pago para fazer uma coisa que gosta de ser seu próprio patrão, é uma boa isso, né? professor. Ok, muito obrigada, gente, por essa tarde aí, acho que realmente foi muito produtivo. E antes também da gente encerrar, eu gostaria de pedir para todo mundo que quiser abrir as câmeras, para a gente tirar uma foto final, né? E também gostaria de agradecer também muito a presença aí, né? do professor Caio Landim, do professor Gregório Pacelli, realmente um grande prazer ouvir vocês falando, né? Dois gigantes aí da matemática e a gente poder dividir a experiência de vocês com a gente, aí jovens, membros afiliados, né, e também toda a nossa plateia. É bastante diverso hoje, com bastante matemáticos e matemática aqui. então... Aqui só todos são aí, matemáticos, o não, não, não, tem um de várias áreas diferentes. <risos> é Leonardo, zoologia. Tá muito obrigado, Jadire. Pela... Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado também. Agradeço muito. Ah, a gente que agradece bastante. Bom, o pessoal está aí abrindo as câmeras. Bom, mais alguém, gente, quer abrir as câmeras para a gente pra sair nas fotos? Bom, acho que... <risos> Bom então acho que né, o pessoal abriu aí, então vou, vou tirar, então todo mundo sorrindo para a foto. <risos> ok, tirei a foto, ok. <risos> Tudo certo. Bom, então eu gostaria mais uma vez, de agradecer a presença de todos e todas aqui hoje. É um grande prazer né poder ouvir aí os nossos convidados do dia de hoje, né, o professor Claudio Landinho, o professor Gregório Pacelli, e, e gostaria de aproveitar a ocasião também para convidar a todos e todas para a nossa próxima mentoria, que acontece na última sexta-feira do mês de outubro, e a gente vai falar um pouco sobre as sociedades científicas e a atuação dos jovens nessas sociedades. Então, a gente espera aí contar com a presença de todos e todas também nessa mentoria. E mais uma vez aí, meu muito obrigado a todos. todos. Muito obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado, Cláudio, obrigado, Jardim, obrigado a todos. Obrigado, Gregório. Obrigada. Saulo, um graças tchau, tanto. Tchau. <risos> tchau. Tchau. Eu vou deixar.